Como gerar experiência como um serviço na gênesis temos a empatia no centro dos nossos esforços foi por isso que desenvolvemos os quatro pilares da empatia escutar compreender e prever agir aprender a gênesis é a única empresa que oferece uma abordagem integrada para a implementação da experiência como um serviço como uma boa relação custo benefício